Estamos em Passo Novo, distrito de Alegrete. Na propriedade do Seu Paulino, a cultura de girassóis, dálias, gladiolos e ornitogalo chamam a atenção pela beleza e variedade de tons. E eu aqui tenho, acho que umas quatro, como eu falei, espécie, né? A princípio, mas pretendemos a estender mais, né? Estender mais depois e, e aumentar, né? Porque aqui eu senti que a região do Alegrete aqui do estado, eles são carentes porque não há produtor de flores aqui, né? Estou me profissionalizando através do professor Nireu e da equipe, né? Que tem me dado muita assistência aqui, caminhado junto comigo. Qualquer informação que preciso, é tanto de, a qualquer hora, eu levo a eles e eles estão dispostos, a, a me auxiliar. Seu Paulino é um dos produtores que integra o projeto da UFSM Flores para Todos, que no dia 26 de abril reuniu mais de 120 pessoas no baita chão para um dia de campo sobre floricultura e agroturismo é a primeira propriedade na fronteira oeste, né, do estado a participar desse processo, né. Então a gente fez todo um esforço, né, mobilizou várias secretarias, parcelas, né, e outras instituições do município, ah, para que pudesse então esse processo a ah, sair, a ideia é sair do papel, né. Os produtores eles são assistidos pela equipe Fenoglad em todas as fases de produção, desde lá a semeadura, o plantio, passando pelo manejo. Até a colheita e pós-colheita das flores. E a partir dessa, de formar esses, esses produtores para a produção de flores, eles prospectam clientes. E quando eles prospectaram clientes, eles vendem as suas flores diretamente para os produtores. E mais, aqueles produtores que já têm ah, os clientes formados, eles recebem a etapa final do projeto, que é a qualificação na arte floral, que vai agregar ainda mais valores às suas às suas flores produzidas. O projeto Flores para Todos, ele entrega resultado. Ele chega, ensina, profissionaliza e entrega resultados. E hoje, um dia de campo como esse, ele levou a informação gerada por esse produtor aqui para os produtores que estavam presentes aqui. Então, é a geração de conhecimento de produtor para produtor. Hoje, essa é a metodologia mais importante que dá mais resultado na transferência de conhecimento a nível de lavoura no mundo inteiro. Durante o encontro, o projeto apresentou os números da 11ª fase, com 12 produtores de girassol, 17 de gladiulo, 6 de dálias e 3 de ornitogalo. Esse dia de campo marca isso, marca a entrega de resultados aqui para a comunidade alegretense, para as empresas, para alunos, tanto alunos da universidade como do Instituto Federal que estão participando nesse momento. Então integra esse pilar, ensino Pesquisa e extensão. Na prática, a gente acaba aprendendo muito mais e a gente vem para o produtor e acaba uma troca de conhecimento também. E para a gente é muito bom, na verdade, porque a gente consegue praticar muito, muito que a gente fala, por exemplo, nas reuniões que a gente faz semanais. O projeto Flores para Todos foi criado em 2018. De lá para cá, cerca de 300 famílias e 49 escolas do campo são acompanhadas pelo projeto. O cultivo de flores é uma boa fonte de renda, principalmente para os pequenos produtores. Bom para o produtor e para quem passa por aqui e se depara com paisagens como essas, encantadoras. Tu não sabes o quanto isso me deixa feliz e, e vibro com uma, uma atitude dessas. É porque eu... Minha família trabalha com isso já há três gerações, eu sou a sua quarta geração, e nós nunca tivemos um apoio desses que nos ajudasse a nos abrir esses caminhos. E agora uh, surgiu esse agronegócio de flores. Eu acho que tem sim muito potencial e uma variedades, porque o nosso clima é muito propício também. Temos terras também propícias a vários uh, cultivo de flores. Né? então eu acho sim que é muito muito produtivo essa ideia apoio estou aqui como voluntária uh, como eu vi no japão começar lugares assim muito pequenos e que hoje mais de 25 anos depois estão assim para o turismo maravilhosos para a gente ir eu conto com isso de que se expanda essa ideia principalmente para o ecoturismo para quem não pode ter em casa possa vir aqui curtir uma tarde um dia, né? Além de curtir do, da localidade O que eles produzem em termos de gulazeimas de, de, é. Agora tivemos há pouco o festival da linguiça Estamos tendo aqui também a linguiça Então é, a, a, eles já soube de pessoas que produzem mandioca Que produzem bolachinhas Trazer e nos oferecer nesse dia de um passeio De um, um tira-estresse, como eu falo Num local como esse, é maravilhoso